O PT decidiu rever o marco do saneamento e criar a verdadeira bancada da bosta. E isso porque hoje nós temos mais de 100 milhões de brasileiros que não têm acesso à água ou esgoto tratado. E aí nós aprovamos aqui na Câmara dos Deputados o marco do saneamento que diz basicamente o seguinte. Nem obriga a privatização, nem nada. Veja só como é um texto meio termo razoável apesar da oposição xiita que eles fizeram aqui na Câmara dos Deputados. E o Bolsonaro, hein? E o Bananinha? O marco do saneamento diz o seguinte: olha. Todas as companhias de tratamento de água e esgoto têm uma meta. Quando eles cumprirem essa meta, eles dobram a. Não, brincadeira. Se eles não cumprirem essa meta, a empresa estatal deixa de existir. Vai. Pra abrir concorrência pra empresas privadas que se comprometem a cumprir aquela meta E aí na concorrência, vence aquela que entregar aquela meta em menos tempo, por me pelo menor preço e etc e tal Uma concessão Ah tá Muito bem E os petistas querem basicamente rever isso Fudeu E não só rever como nomearam um sujeito, mas um sujeito pra cuidar de saneamento que eu vou te falar Aliás, nem eu vou te falar Fala logo, cara de cu uh, Antes de qualquer coisa, vou pedir pra você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber receber as notificações e também entrar nos nossos grupos, nas nossas comunidades de WhatsApp, em que nós temos concursos de debate, em que nós temos concursos é, pra você ganhar livros gratuitamente, em que nós temos diversas comunidades especialistas debatendo os temas de seu interesse e por aí vai. Também entra na nossa Twitch aí, que de vez em quando, vez ou outra, a gente faz uma live aí. Com certeza quando sair Diabo 4 eu vou fazer uma live. Os criadores de Diabo 1, vem aí Diabo 2! Muito bem. Uh, os petistas agora querem, querem rever o marco do saneamento. né? O Rui Costa anunciou que o Lula quer rever o marco do saneamento Primeiro, olha só Dentro do Ministério das Cidades Quem eles nomearam pra ser o responsável Pela Secretaria de Saneamento Leonardo Pisciani Eu não vou falar nada sobre o Leonardo Pisciani eu vou, eu vou dar duas alternativas pra vocês Uma alternativa é vocês darem um Google Sobre Leonardo Pisciani E aí coloca lá na aba Notícias Pega as notícias mais antigas Porque a sentença vai ser só sobre a nomeação dele Ou vai lá no chat GPT pergunta, quem é Leonardo Pisciani? Descreva sua carreira política. das duas uma, você pode também, e você deve também dar um Google em família Pisciani, só pesquisem família Pisciani, ou coloca lá no chat GPT, quem é a família Pisciani, quais são os membros qual, qual é a sua carreira política quais são as polêmicas que envolvem os seus mandatos, só tô falando isso, muito bem, esse é o sujeito agora é responsável pelo saneamento básico no país, desde que a gente aprovou o, o marco do saneamento não só você passou a ter Empresas privadas que estão prestando um serviço muito melhor do que as empresas estatais. Como as próprias empresas estatais estão correndo atrás de cumprir as metas para não serem privatizadas. Ou seja, é uma relação de ganha-ganha. Não interessa se você defende iniciativa privada, se você defende setor público. Aliás, gente, o Rui Costa diz o seguinte: não, nós vamos rever a regulamentação do marco do saneamento para abrir para maior possibilidade de investimento da iniciativa privada. Porque do jeito que tá hoje só pode ser concessão por que, que não pode ser uma PPP por que, que não pode ser um outro modelo por aí vai não sei o que primeira coisa concessão é justamente para o governo poder acabar com o contrato ou cobrar da empresa financeiramente caso ela não cumpra a sua meta Meu irmão não cumpriu a meta que você prometeu cai fora vem outra não cumpriu a meta que você prometeu vai pagar multa e aí entra o, o, o, o, o governo estadual E precisa ter pulso para cobrar A empresa que se comprometeu Porque se não tiver pulso, ou é omissão E aí cabe punição administrativa Eventualmente alguma coisa penal Ou é um conluio com a empresa para manter aquele contrato Mas o modelo em si funciona Tanto funciona E tanto é mentira essa história de abrir mais Modelo, abrir mais modelos Me, me, me soa Assim, alguma coisa Como algo que já aconteceu no nosso país, entre uma relação promíscua entre iniciativa privada e setor público. Mas vamos deixar isso de lado um pouquinho. Por que abrir para novos modelos de parceria com a iniciativa privada se o marco do saneamento já atraiu setor 72 bilhões De reais em investimento Capacidade que o governo Jamais teria de atrair né? Agora, se eles são tão contra O marco do saneamento assim Porque quando eles eram oposição eles votaram contra Agora que eles são um governo eles falam Não, a gente não é tão contra A gente só é a favor de abrir para novos modelos Afinal E veja só a frase que o Rui Costa Usa, olha, olha, olha O nível de cinismo Afinal não existe almoço grátis. O Rui Costa, um petista, querendo rever o marco do saneamento, que promove competição e livre concorrência, citando Milton Friedman, um dos principais liberais, ou se não o principal expoente da escola de Chicago. É de uma hipocrisia gigantesca, né? É, é, é aquela história né, de que, de vez em quando, a esquerda ela gosta de tratar o poder como um violino. Né? Ela pega a esquerda e toca com a direita. Só que ela toca com a direita, meio que fazendo uma fusãozinha ali com o violino não muito saudável, né? E a gente já viu essa experiência nos últimos escândalos de corrupção que a gente teve durante os governos petistas, né? Ou seja, eles querem rever um modelo bem sucedido. Eu não tô falando bem sucedido da minha cabeça, eu tô falando bem sucedido né, com base em fatos. Trouxe investimento, já está ampliando a cobertura é, é, do CNN do básico do tratamento de água e de esgoto e já está atraindo mais empresas ainda. Porque é aquela velha outra velha história de que time que tá vencendo não se mexe. Por que fazer essa alteração no momento em que tantas pessoas estão tendo um investimento tão grande que o governo jamais teria capacidade de fazer e jamais faria do que dependesse da bancada do PT porque ela toda votou contra? Por que rever se está dando certo?